meus amigos, estamos aqui em família Eu queria mandar um recado para uma pessoa Mas o pessoal aqui não está concordando comigo Então vamos deixar quieto Hoje nós temos aqui duas professoras A primeira que estou focando está aqui Dá um tchauzinho aí para a galera A segunda é minha cunhada a Ali está o marido dela Que a gente chama de preto É porque é preto A gente chama de preto e ali tá. estão, né? Estão minhas netas. Estão jogando alguma coisa que eu não sei o que é. Outra neta, minha filha, meu genro. E agora a Madalena com o Miguel, meu neto. Do lado de lá, meu cunhado. Lá, minha filha... A Madalena jogou a, a cabeça na frente. Lá, meu cunhado. Meu cunhado lá no fundo é a Cássia e só faltaram gente aqui faltou a piscila marido os filhos então nós estamos aqui em família nossos comes e bebes e o sol tá forte agora que a banana vai chegar mais rápido vai ficar madura temos pudim até um mocotop aqui? Que tem bastante coisa boa. Tem bolo de mandioca aqui dentro. O que tem aqui dentro? Tem aqui. Deixa eu ver com a mão só. Que tá meio complicado, gente. Caramba, que negócio bem fechado é essa? O que tem isso aqui, hein? Deixa eu ver. Bora agora, ah, consegui. Uma torta. Tem aqui dentro, que aqui é bolo de mandioca, é isso? É bolo de... Mandioca. De fubá. fubá não, mandioca. É mandioca? É, madalena que fez. Esse é o mocotope. Mocotope? É mocotó. Mocotó artificial. Ai, vou... Uma pena, mas é artificial. Olha o que tem aqui tem um bel iogo, não sei o é. que é isso, deve ser chocolate. Tem go -go. Aqui é maionese. Ovo que tem aqui. Pode comer. Tem palinho. Aqui que que é? Vou que, dar que, dar que uma tem uma aqui dentro? Ah, minha filha trouxe. Nossa, dá um pouco, dá um pouco. Como é que chama isso aqui mesmo, Cássia? É, cuscuz. Cuscuz, é, cuscuz. Ela trouxe para o papai. Aqui, o que é isso aqui? E eu não sei o que é isso aqui, não. Deixa, deixa eu ver. Curioso que sou eu. É uma torta também. Olha lá, é uma torta. Eu só não vou abrir porque depois eu vou ter que fechar. E aqui, banana, maçã, laranja. E lá, refrigerante, suco de uva do outro lado, água, melancia. Melancia é a paixão da Madalena, já falei, né? Estamos no horto. Estamos no horto. Agora eu vou erguer a câmera aqui para me poder filmar com ela mais estabilizada. Famílias e mais famílias ali. Lá no fundo também tem mais família. Lá... Hoje está mais calmo aqui, pessoal. Tá bem mais tranquilo. Deixa eu a sombra aqui. Alguém churrasqueando lá, ó. Ô, oh, coisa boa Olha lá, ó, churrasqueando. Ali também tem mais gente. E hoje está tranquilo aqui, aqui, bem tranquilo. O outro tá no meio do ó, Vem, Olha que bonito, a Elisa ganhou um par de chinelo novo. Só que o chinelo dela é japonês, é o contrário. O pé direito no esquerdo e o esquerdo no direito, né, Elisa? Acerta isso daí, menina. Olha lá a Elisa aqui, ó. Eee! Agora deixa eu ver como é que tá ficando agora. Agora sim, agora você pode ir. Então, colocou no meio do dedinho errado. <risos> colocou eu no outro dedo? Ela colocou vou lá no ela não. colocou nele. <risos> de <risos> Quase. <risos> Quase, e qual o copo. Vai. Eu. Vai a Rafa é a primeira, vou a você segundo, é. eu é a última. Vai? Você é tá? Vocês são fotografia da Madalena, Resvalou da Cássia, resvalo. Pra. Eu volto pra ela, você é primeira? Ela é primeira, você é a segunda. ela. Ah, com quanto você quer, né? Pessoal, agora é a hora da Madalena se acabar. Porque se tem uma coisa que ela gosta. Só, só tem esse pedacinho é melancia. Olha lá. Só já pegou? A melancia, ela é. Quando a gente acerta, ela que nem acertou, meu cunhado comprou essa acertou, dá gosto, ela tá bem docinha. O duro é quando a gente compra a melancia e ela não presta. Aí, então dá tá de sair correndo. Vai. Vai. É. É. Daniela tá tava aqui agora, quase agorinha. Cuidadinho também oh. já tá com o pedacinho dele lá. Eu gosto. Ô Rafa, você não quer coisa? A rede tá lá no carro. Legal. Não, tem cor. A gente vai enrolar aqui, ó. Tá babando, Madalena? Né? Eita, <risos> nós, hein, Fia? E esse chapeuzinho aí do Peter Pan? Do Robin Hood? Robin Hood? Ah, o Peter Pan é diferente, ele é bicudinho, né? Ah, tá. Vamos, Oi? Ah, é? Essas são duas netas minhas que Deus me deu, Lívia e Daniela. Hoje não tem gente soltando pipa, quarta-feira passada estava bastante pipa no ar. Aí o que aconteceu? É, ele foi em casa e começou a mostrar tudo que ele tinha queijo, é, salame, tanto é que eu tô de olho em um salame mineiro, acabou vindo até um pote de piquinho, já em pedacinho lá, eu ia trazer acabei esquecendo, para poder fazer e tal. Aí falei, beleza, vamos fechar, Fechando. Isso na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, me chega um caminhoneiro com a caixa. Olha, é, moça, eu misturei tudo lá na hora de separar, mas eu um vou conferir o que tiver faltando, eu pego lá. Beleza. Conferimos um por um, um bonitinho, certinho. Como que é a forma de pagamento? Ah, mandaram o boleto, sabe? Melhor aí. Vai ter a detecção, Então passou. Só que ele tirou a responsabilidade dele. Se ele for ficar lá, ele vídeo uns dias. a responsabilidade, porque se tiver Qualquer coisa, pra prevenção não lá. Tá bem, Helena? Volta pra ele. Você a tá bem? Volta pra ele. Você tá? Bem? tá, bem? tá? Que bom, né? Estava com dor de cabeça. Isso, ela a casa, Ali são mais três netas que Deus também tem me dado: Elisa, Lívia eu eu e a Rafaela. Eu Ainda bem que eu não sei que Ainda espero que eu fui vou com um o um Bruno falou assim, que não sabe como é uma voz. Vai ser amputado, vai ser aleijado, mas então vai voltar. que o que É, não sei se pode, isso, se tem. Lá os guardiões são senhorzinho lá, né, a gente pegando reciclado, ó. É, pegou bastante latinha lá dentro, ó. Não só naquele tambor, como em todos os tambores, tá vendo? Enquanto alguns se divertem, outros ganham dinheiro, Tá pegando lá as latinhas. Ah, você vai ver as latinhas oh, Claro. Se ah, não ia dar boa parte Eu também ajudo também. As nossas não é ajuda, não. Fica pegando. Mas as nossas não é não. Tudo que eu pego lá no serviço, lá. Não claro, é é é. tem plástico, tá juntando também, né, porque não tem espaço. Né? Aí tá você vê, morava lá em cima do Santo a gente não tinha que guardar. Hoje a gente já guarda os próprios papelão. Né? Das ah, vai ele, tirar. pessoal. Olha lá. Aí dá para tirar. Tá vendo? Às vezes uma pessoa dessa aí ó, consegue Eu, sustentar não, a família, Eu. enquanto muitos são aqui, pacientes, divertidos, ainda tá trabalhando. Certinho ele, ó.